Ah, e pessoal, aqui, ó, vocês têm, vocês podem, primeiro, vocês têm que escolher o jogo que você joga, Valorant, essas coisas, não vou falar de novo. Aí depois vocês vão em Join, que é Junte-se a Junte -se à Doação, que eles estão doando pra gente. Muito obrigada, quem criou esse coisa. Aí, terceiro, se você tiver sorte, você vai ganhar o prêmio. vocês... 700 inscritos. Que a gente acabou de bater 600. Agora a gente vai mostrar um novo site. Que tipo, você não precisa fazer nada pra conseguir os V-Bugs, Robux, Valorante, um monte de coisa lá. Ah, tá? Não vou falar tudo. Vocês vão G, I, V, E, E, E, -E. Precisa ter sorte. Isso sortuda, viu? Mas você tem que ter muita sorte para ganhar, que é muito difícil. Aí você tá até na página do Google, isso daqui. Tá, esse site, ó, ponto giv Giv.giv4es.com. Coloca assim, deixando aqui na descrição, aqui, ó. Minecraft, Legs of Legends Warzone, Valorante, Fortnite, aqui você consegue Picareta e Skin Aqui você consegue V-Bucks Olha, galera Tem gta Rocket League Legal, tá aqui também Tá, então bora parar de espionar Esse negócio aqui e bora Aqui, ó, vou traduzir a página Aqui, ó. Olha aqui, galera. Aqui você também pode concorrer a um prêmio, a qualquer coisa aqui, ó. Até aqui, ó, gift cards. Olha, mais gift cards, tunes. Aqui um monte de coisa. Aqui eu não lembro o nome. Olha Roblox. Então vamos vir aqui sem mais enrolação. A gente vai conectar. A gente vai registrar. Se vocês, se vocês já têm conta, cliquem em conecte conecte. Vocês entenderam? Ou se vocês não tiverem conta, serem novos, vão em registro. No caso a gente vai clicar em registro. Se vocês tiverem um Gmail com no Google, você pode se logar com ele. Mas se, vo e se você não tiver no Google, você pode ter no Facebook. Então aí vocês vão poder entrar no Facebook, com o Gmail do Facebook. E caso vocês não tenham com Gmail, nem Gmail do, do Google, nem do Facebook, você pode criar o seu e-mail. No caso, eu vou colocar A minha conta do Google Viu, aí vai Pessoal, aqui desse lado esquerdo São os novos, tá? Aqui, ó Os novos, eu vou clicar nesse daqui, ó Pra mostrar que é novo mesmo Olha, fre Tudo que tiver fre é fre É grato Olha, vocês vão em Joyce, se vocês quiserem participar, ó. Eu vou clicar aqui, ó. Já tô participando, tem que ter muita sorte, tá? Aí, peraí. Vamos traduzir essa página? Que ninguém fa... Oferta soldado crâniano. Quem quer? Não. Olha, olha galera, ao vivo agora. Acabou de tirar uma nova coleção do Coisa. Vão participar também, é Fre, Tô nem aí Se vocês quiserem participar Vocês vão lá e cliquem em join Aí ó Se vocês querem ver bucks, Vocês vão em ver Vão em Aí vocês vão lá em ver bucks, Que ó, vocês podem conseguir quantos ver bucks quiserem Free, free, free Aqui você pode ter Par de batalha e é tudo atualizado, tá? Esse daqui é o Midas da temporada passada. Vamos tentar daqui de 6.000 mil Bucks. Quem ganhar é o sortudo. Agora vamos em Join. Aqui, ó, a gente já tá participando. E a gente tem que ter muita sorte. Tá? E olha aqui, ó, tem mais um, ó. Ali do lado vai aparecer outro também, ó. Vamos participar, uhul Vamos participar de todos Aí aqui, ó Se vocês querem alguma skin Vocês vão e baixem esse negócio, ó Tipo, eu quero essa daqui Essa daqui é de Trashard, por isso que eu quero Olha, ela era 20 dólares Agora é grátis Olha é Ela Que hoje já estão participando E aqui, ó Cadê? Aonde que é? Aqui. Aqui. Ó, aí agora a gente vai vir aqui, ó. Olha, se vocês quiserem outra skin aqui também, ó. Essa skin é muito rara, principalmente. que ela nunca mais voltou pro Fortnite. Olha, aí eu também quero muito essa Patife, tá? Ela vem na loja. Patife é o nome dela, tô nem aí. Aí aqui, ó. Agora bora pros robux. Agora é coisa séria. Assim. Esse daqui não. O que, que é isso? Aqui, ó. Eu vou participar. Tô nem aí. Eu vou participar. Esse é 100 dólares. Isso agora é FRE. Aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Participar. Tu, participar. Tô nem aí, ó. Participei. Agora vamos em Roblox. O Roblox tá lá no fundo. Tô coitado. <risos> essa legalzinha é legal Olha aqui, qualquer coisa Olha Clicar, eu acho que Eu sou é uma imagem, não é Robux, tá Ah, não Não Porário. horário Vamos traduzir essa página Aí, ó esta oferta está temporariamente indisponível. Então não podemos participar. Mas... Olha aqui, ó. Pra quem joga valorante, ó. Tem quatro brindes. Aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui. Vamos clicar no valorante, ó. Essas coisas eu nunca vi na vida. Mas tem valorante. Não sei por que, mas tem. Aqui, ó. Agora vamos descer aqui, ó o soldado craniano eu achei que mãe mais feio do jogo e vamos ver se 800 bug. ui, olha, acabou de chegar ah. ó, é, não, tá fora nossa galera, olha que é página que a gente abriu aqui ó, é freio, tô participando Olha aqui, galera. Isso daqui eu não vi. tá. Já tô participando. Nem que eu já tô participando de todos os negócio de roubo. Eu vi esse site hoje. Eu... eu nem aguentei o um vídeo. Já... já cliquei em tudo. Vamos ver isso daqui. Damos join. Join. Vamos. Vamos traduzir. Aqui, ó. Escolha seu jogo. Junte -se a sua doação. Ganhe prêmio. Eu quero ganhar prêmio. Pessoal. Então, aqui, ó, tá o. Pra quem é novo, tá? Aqui a gente mostrou. Mas a gente não falou o significado disso, ó. Primeiro, vocês, vão... vocês podem escolher o jogo que vocês quiserem. Valora... Valorante, ó, tá certinho? Valorante, Fortnite, V-Bucks, Fortnite, Minecraft, Warzone, Valorante, Lex 97 brindes de. Cinco brindes. Vamos aqui de novo. Aqui, ó. Bora tentar na Ark. Vamos ver aqui. Ah, e pessoal, aqui, ó. Vocês têm... Vocês podem... Primeiro, vocês têm que escolher o jogo que você joga, valorante, essas coisas. Não vou falar de novo. Aí, depois, vocês vão em Join, que é Junte-se à Doação, que eles estão doando pra gente. Muito obrigada. Quem criou esse... Coisa Aí, terceiro, se você tiver sorte Você vai ganhar o prêmio Vai vir aqui, ó Vocês vão vir ali, ó Vão clicar no seu gemai, Vão clicar no gemai. Aqui, ó Vai vir aparecer aqui, ó A primeira coisa que aparecer aqui, ó Você vai ver De algum Do GIV Você ganhou o que você participou? Spam, ó. Hum. Aí, aqui, ó. Você pode escolher Legos de Afeligentes. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem um monte. Aqui, ó. Um brinde. Ó, iTunes. Aqui, ó. Vamos ver se iTunes. Ó, cadê o frame? Cadê? Aqui, ó, o Fre, Vamos participar também. Era 100 dólares. Vamos ver esse daqui? É esse daqui mesmo. Então, vamos vir aqui ou vamos clicar no valorante? Nem jogo, mas beleza. Aqui, ó. Cadê o Fre? Aqui, ó. Freio. Okay. ali. É free, é free, é free, é free free, é free free ó. Clica aqui, aqui ó, você pode participar de tudo que é coisa. Vamos tentar o fre aqui não. Fre, fre, free, free, free, free, free, free, free. aqui ó. Tem um monte de coisa free para você conseguir. Vamos tentar aqui ó, 16 dólares. A gente já participou? Eu cliquei em tudo que é coisa. Mas esse é o site pessoal. Então a gente veio aqui para dar um, um avizinho para vocês Caso vocês... Caso demore muito para entrar no seu GMA e tal, e você quer muito saber, você não tem onde você logo vocês vão passar por cima, vocês vão clicar lá em contra. Aí ó, vão em inscrições, aí ó, vai ter tá todos os negócios, que você, todos os sorteios que você faz de público clicou em join. Ali o ganho é aonde você ganhou, então você não precisa ir em seja mais, você já vai assim. Aí, em, por enquanto, não há vitória aqui, participe de mais drinks para ganhar outras coisas. Tchau! Eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo. É, beijo da Jujuba, Virtual. Boa sorte nesse sorteio. Nesse sorteio de Robux, V-Bucks, Legs of Legends, Valorante, um monte de coisa lá. Minecraft. Fui!